Estou Uh, bem, eu fiz um post na comunidade, né, uh, que eu, dizendo que ah, eu ia fazer um especial de 100 inscritos mais de Natal Onde eu ia mostrar uma suposta placa de 100 inscritos do YouTube E eu ia desenhar quem comentasse naquele post Dei duas pessoas comentaram e agora eu tô desenhando aqui, né Mas eu não vou falar muito porque, na verdade eu não vou falar nada a partir de um momento mas é isso, espero que, que os caras que comentaram no post gostem do desenho E as pessoas que estão assistindo também gostem do desenho Então né, bora lá Bem, esse é o resultado da arte, né, espero que vocês tenham gostado dela, e bem, esse foi o vídeo, talvez, eu talvez faça uma parte 2 desse vídeo, daí eu faço mais coisas, mas bem, por enquanto é isso, eu espero que tenham gostado do especial de Natal e sem inscritos, e falou!